Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Branks, e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou testando a vocês a como estar tá usando o Mirror's Action 4, que você pode estar tá adquirindo ele pela Steam, que na minha opinião é um dos melhores gravadores de jogos que você pode estar tá encontrando hoje para estar tá gravando suas gameplays. Então primeiramente vamos estar tá abrindo o programa, né? Então vamos lá. Primeiro passo, você pode usar ele para gravar de diversa forma, diversas formas. Você pode estar usando o modo Tela, que é pra você estar tá gravando a sua área de trabalho, igual você está vendo aqui. Em pré-visualização aqui você vê o que seria gravado, que é exatamente aqui. Ah, tem o modo Jogo, que vai pegar qualquer jogo que você tiver aberto. Qualquer jogo, seja ele antigo ou novo, ele vai detectar. Caso não detecte, ah, você deixa ele em modo Janela Sem Borda, que ele vai estar tá captando. Aqui tem o modo janela, que ele vai pegar uma aba que você estiver usando, tipo, aqui não vai aparecer nada, porque eu não tô com nada aberto, certo? Tem o modo área, que você seleciona exatamente a área que você quer gravar, tipo, aqui, aqui, ou aqui, qualquer canto. E tem esse dispositivo, que ele captura, tipo, é uma, uma placa de, de captura, né, isso aqui a gente não vamos entrar em detalhes. Vamos lá. Vamos começar por o jogo. O jogo tem dois tipos de arquivo, tem um AVI e tem um MP4, eu recomendo você deixar o MP4, que a qualidade acaba sendo melhor que a AVI e ele, grava... e ele grava com tamanho menor de vídeo. Aqui esse segundo é o acelerador de hardware, onde vai fazer a captura do seu vídeo, onde vai pegar a melhor qualidade e deixar seu vídeo, digamos assim, mais bonito. Aqui tem vários softwares que é da NVIDIA, por conta que minha placa é da NVIDIA. Se tiver uma placa da AMD vai estar aparecendo Radeon 1 aqui ou alguma outra coisa do tipo. Então aqui você deixa no HDR, que é o melhor que tem, que ele é melhor que esse HEVC. Não sei exatamente o que é, mas o HDR é melhor. Já fiz os testes e e ele realmente é melhor. Aqui o tamanho do vídeo você pode estar gravando até em 4K se você quiser, que essa resolução aqui pega 4K. Ou se você quiser postar um vídeo no YouTube a é 720p, tipo, você já pode deixar 720p que ele vai enquadrar seu monitor a é 720p. Aqui você deixa o original, que é o tamanho do seu monitor, ou você pode estar tá escolhendo deixar tanto 16x9 ou 21x9. 16x9 é o monitor Full HD normal e o 21x9 é o monitor ultrawide, que é aquela tela esticada que é igual a esse vídeo aí que vocês estão assistindo agora. Aqui tem uh, o FPS. O FPS eu recomendo você deixar em 60, que é o ideal, que já veio até como base aqui no programa que pega os quadros perfeitamente de qualquer jogo que você pegar e você não vai sentir aquele lag na gravação. Tem a opção de você gravar 120, 144 e por aí vai só que se você for colocar o um vídeo no youtube não tem necessidade porque o youtube ele vai até 60 fps somente. Esse time shift aqui não mexe. Agora aqui é a melhor parte desse programa. Gravações de áudio. Gravações de áudio, aqui ele pega do seu computador, você escolhe qual é o seu software de de áudio do seu computador você coloca aqui. O meu no caso é esse, eu deixo o áudio dele um pouco mais baixo do que o do microfone para estar tá facilitando na edição. Aqui embaixo eu coloco o dispositivo secundário que aqui, entre aspas já está até o microfone. Eu coloquei meu microfone aqui, se entrar em configurações você ativa essa aba aqui gravar o microfone uma faixa de áudio separada. Sempre que você colocar ele no seu editor ele já vai aparecer duas faixas de áudio. Isso é muito bom para você estar tá editando seu vídeo. Aqui no meio você deixa em estéreo para sair o áudio dos dois lados do seu fone e o resto você nunca mexe. Aqui você não esquece de deixar sempre gravar. Bom, aqui embaixo é a webcam. Você ativa aqui, escolhe qual webcam você quer. Clique em configurações. A minha webcam está tampada com um negocinho, mas aqui você consegue mexer. Opa! Bom, meu action fechou. Voltamos aqui na... aqui é essa webcam, deixa tá tudo preto. Aqui você mexe horizontalmente onde você quer deixar ela, aqui você mexe vertical. você pode fazer uma combinação aqui de qual lugar você quer deixar, onde fica melhor pra você. Beleza. Aí você deixa sempre gravar, ou você pode estar optando de deixar uma faixa de alto separado também, que você coloca o vídeo onde você quiser. Mas como eu não gosto de gravar com a webcam, então vamos deixar essa aba desativada. janela não tem muito detalhe, é a mesma coisa. Você vai deixar aqui HDR, original, fps por aí vai. Em tela, mesma coisa. Então, vamos para outra opção. Aqui em áudio, ele vai pegar um formato do seu áudio secundário lá. Você pode deixar tanto da WAV quanto MP4, mas eu deixo a WAV, que é aquele áudio padrão. Que já vem com aquela, aquela configuração de áudio base tipo de música mesmo tipo o mp4 é um pouco mais pesado e não é legal deixa eu aqui como padrão do sistema dispositivo de áudio que já está lá atrás e vamos aqui aqui você consegue tirar capturas de tela então o formato se pode estar tirando tanto PNG como JPEG quanto BMP esse BMP é aquele formato que tem um programa chamado BIMP que ele consegue visualizar é um de imagem que você não vai conseguir abrir normalmente Se eu não me engano Aqui É pra fazer a gravação de benchmark para tá aparecendo aqueles Aqueles detalhezinhos do jogo, né? Onde você vê o desempenho e tal Mas isso aqui não é tão interessante Você não vai usar caso você for gravar a gameplay Vamos em configurações agora Configurações, aqui em geral você não vai mexer em nada, a não ser que você queira mudar o idioma Em vídeo Você não vai mexer em nada também A qualidade de vídeo já vai estar em alta Aqui em bitrate, MP4 já está no máximo. Bitrate forçado, você não mexe. E aqui você não mexe mais nada também. Caso você quiser deixar a qualidade no Ultra, você também pode estar tá deixando no Ultra. Aqui no áudio, não mexe. Aqui na HUD, não mexe. Mas aqui é aquela opacidade que você vê ali na, na direita, ali em cima, tá vendo? 32 FPS, 61 e tal. Só se você quiser deixar ela diferente, mas eu não mexo. Quando tá gravando ela não aparece Exportar, aqui é negócio de codificação de, de hard e tal, mas você não precisa mexer Aqui é para aparecer o, o mouse Tipo, se estiver gravando um, um tutorial é legal deixar o mouse mostrando E caso gameplay não né Eu já deixo do jeito que tá aqui eu não, não ligo muito para essas coisas Aqui em atalhos você escolhe qual a melhor preferência para vocês eu já deixei praticamente tudo padrão, só troquei alguns botões de gravação para estar tá facilitando e não apertando sem querer, como o Shift F2 para estar tá começando o vídeo e Ctrl F10 para estar tá gravando o áudio, por aí vai. Bom, basicamente é só, não tem muito o que, que falar. Então, se eu tiver te ajudado, se você tiver alguma dúvida que eu deixei de falar no vídeo, deixei algum detalhe para trás. Escreva no comentário aí que eu vou estar te ajudando em, em breve ou você entra no meu discord e fala comigo tanto pessoalmente, quanto por mensagem, quanto por, pelo chat se eu estiver online lá. Então por hoje é só, espero que tenha te ajudado, espero que tenha gostado, se você gostou ou eu te ajudei deixa um like aí, não esquece de estar tá entrando no canal ou estar tá olhando sempre que eu sempre estou postando novidade, algum tutorial novo, alguma coisa nova. Então pra você não perder, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso galera, falou e até o próximo vídeo.